Quando em plena rua nós nos encontramos Disfarçadamente nos cumprimentamos Através dos olhos muita coisa é dita A primeira chance sem vermos ninguém Você me pergunta se está tudo bem Eu digo você, parece que tem Proteção dos astros pra ser tão bonita Nosso amor nasceu sem ter liberdade, faz parte da nossa clandestinidade. Na rua, no campo, no carro ou na cama, nada além de amigo pra família eu sou. Na noite de lupos se ninguém nos casou, faltou testemunha, Deus testemunhou. E a desconde-esconde que a gente se ama. Quando você liga que eu lhe atendo mal Pelo tom da voz sente o meu astral Pede que eu me acalme até por favor Nós dois somos cúmplices na noite e no dia De bilhete anônimo, de fotografia Confissão de padre segredos da CIA Nada é tão oculto quanto o nosso amor Vivemos de códigos de troca de afetos De rápidos encontros, de planos secretos Sem usar algemas você me prendeu É fora da lei que a gente namora Nós dois dependemos da sorte e da hora Parecemos tanto por dentro e por fora Que às vezes penso que você sou eu Que você sou eu Que você sou eu.